informação não pode ser cristalizada da tecnologia estar ao serviço da humanidade. É de nós deixarmos perder a oportunidade de não termos capacidade de resposta, de antevisão, daquilo que precisamos de fazer antes de acontecer. Primeiro porque as novas gerações têm um blended, não é? Está muito mais misturado o que é, que é o bem e o mal porque uh, crescem a acreditar muito mais naquilo que vem online quando estás a ouvir rádio, ou quando estás a, ouvir estás a ver televisão, podes fazer zapping, agora também já podes escapar para a frente ou para trás, mas quer dizer, para a frente não podes chegar, <risos> a não sei que já tenha dado, mas senão não, não consegues para chegar para a frente, não é? E portanto não há essa, tanta essa sensação de, de autocontrole. De as pessoas não saberem identificar bem o que é que é verdade, o que não é verdade, o que é que é o bem e o que é que é o mal. É o facto de uh, nós sermos cada vez mais manipulados, manobriados pela tecnologia. A grandes empresas é mais barato pagar-lhes as multas do que introduzir os processos para fazerem compliance com as regras existentes. O próprio jornalismo, por si só, já devia ter o fact-checking antes, à nasciência, à partida, porque é que nós fazemos duplo?